Nós ainda precisamos é, avançar na discussão, principalmente, da, da educação de jovens e adultos, né? que é onde o idoso, muitas vezes, procura uma complementação da sua instrução, ou, muitas vezes, o, o idoso analfabeto quer buscar a sua alfabetização. Mas, às vezes, há incompatibilidade de horário. O horário que a escola funciona, muitas vezes, não atende o idoso. Por exemplo, cursos noturnos... Não, não se adequam a, a, a, ao atendimento ao idoso, né? porque o idoso muitas vezes ele tem essa dificuldade de sair à noite. Alguns até tentam ir, mas em função do horário, né? é, um, é um horário que para eles é mais, mais complicado. É muito importante para a saúde, inclusive mental do idoso, que ele tenha atividades de lazer, de cultura, que ele possa, se quiser, poder é, trabalhar ainda, se ele quiser, se isso for bom para ele. Então assim, não é, não é só alimentação e assistência e saúde. Precisa que o idoso seja assistido também em outras políticas públicas.